Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mais de 40 e hoje eu vou falar sobre pincéis. Qual é a marca melhor? Qual devo comprar? Se essas perguntas também são suas, continue assistindo que você vai gostar de saber o que eu vou te contar. Antes de falar de pincéis, eu queria te falar o seguinte. Se você ainda não é inscrita no canal do Mais de 40, aproveita agora e clica nesse link que está aqui embaixo para você se inscrever no canal e não se esqueça, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, tá ok? muitas das vezes a gente está começando a aprender a se maquiar ou até mesmo a gente já se maquia mesmo mas fica na dúvida qual o, o, o pincel que eu compro, qual marca que eu compro que eu vou escolher? Será que é bom? Será que não é bom? Será que eu tenho que comprar pincéis caríssimos? Será que eu posso comprar um pincel barato? Vai fazer o efeito que eu quero ou não vai? São tantas dúvidas tanta coisa pra gente saber Bom, eu não tenho condições de comprar esses pincéis que são os considerados tops de mercado como o Sigma, por exemplo mas dentro da minha do meu poder aquisitivo eu tive experiências e hoje eu tenho em torno de 17 marcas de pincéis que eu trabalho com eles. E aí, dentre essas 17, eu escolhi 5 marcas para falar para vocês. Essas 5 marcas são as minhas preferidas para trabalhar. Então eu queria mostrar um pouquinho e a experiência que eu tenho com cada uma dessas marcas. Eu vou mostrar as cinco marcas em ordem alfabética, porque assim... Eu não tenho uma, um, um mais, que eu gosto mais, que eu gosto menos, até porque eu vou mostrar pra vocês pincéis que são, é, cada um é de um tipo, cada um tem uma função. Então não existe um grau comparativo do melhor ou do pior, ok? Então eu vou começar pelo pincel da Macrilan. Ele tem uma pegada muito boa, ele tem um cabo grosso, é o que tem o cabo mais grosso de todas os, as marcas que eu tenho, esse é o que tem uma pegada melhor. Você percebe que o acabamento dele entre a madeira e essa parte de metal é bem feita, é bem conectada, é compacta. E esse pincel é o um pincel dual fiber. Então você percebe que entre eles a gente consegue ver as cerdas menores misturadas às cerdas maiores, que são essas com, ponto mais, é, com as pontas brancas que são as cerdas sintéticas é um pincel de a cabeça dele tem uma quantidade ideal de cerdas não é rala eu tenho do é, duo fiber muito ralo então conforme você e muito mole e conforme você vai misturando você vai passando você percebe que ele dobra muito e que ele é ralo então não tem um acabamento legal então você percebe que conforme você passa, a base dele não se mexe tanto. Então esse é o ideal. Então esse pincel é um excelente pincel da marca Macrilan Esse aqui é o W109. Eu tenho esse pincel tem mais ou menos um ano e o preço atual dele hoje está em torno de 20 reais É um preço bem acessível, né? Um outro pincel que eu gosto muito e, essa marca tem bons pincéis É esse aqui da Make be Esse pincel é um pincel de sombra Ele é alto, mas ele é bem firme Eu gosto muito de usar para fazer aplicação de sombra no canto externo Ele tem uma pegada bem anatômica né? Ele é mais grosso na ponta, é mais fino Então parece assim, tipo uma caneta, né aquela, aquela pegada Esse aqui tem quase seis anos não tem nem mais o escrito, aqui tinha identificação, tinha a, a marca Não tem mais nada, já saiu tudo E ele está inteiro, firme forte Hoje o preço desse, desse pincel tá R$19,90 Esse pincel é o um pincel da Natura Eu é, comprei, além dele, eu comprei outros três Acho que vinha um kitzinho da Natura, da revista uma das coisas que me chamou muito a atenção é porque ele é muito, mas ele é muito fofinho. Então, assim, tem muita coisa. É um dos maiores pincéis que eu tenha pego, assim, que eu tenha tido contato. É um dos maiores pincéis de pó que eu já encontrei. Então, até hoje não encontrei outro. Eu tenho outro pincel de pó porque eu gosto de ter uma dupla de pincéis para eu poder estar tá fazendo alternando. Quando estiver um sujo, muito sujo, eu passo para o outro e lavo a outra, ao outro grupo. Eu tenho esse pincel já tem mais ou menos uns seis anos cinco anos. Acho que eu deve ter uns cinco anos. E ano passado ele soltou o cabo, então eu fui colei com cola quente. Ele tá, ficou até meio tortinho. Mas está aqui firme e forte, então ele é super fofinho O preço atual dele é R$ 49,90 O quarto pincel que eu escolho é o pincel da Quindice Berenice Assim, eu quando eu fui comprar esse, na verdade eu não fui para comprar esse pincel Eu fui para comprar produtos da Quindice Berenice Cheguei lá e me encantei, porque os pincéis da Quindice Berenice são todos coloridos então assim, eu achei uma graça Você conseguir logo de cara Abrir a necessaire, olhou Você já identifica qual é o pincel que você quer sim mais prático, mais rápido E eh, eu queria também, né Mais um pincel para esfumar E eu encontrei esse verdinho aqui Esse verde limão E ele assim, ele é bem longo E faz um, um trabalho bem legal Ele tem uma capinha aqui que essa capinha entendo eu que a é quem disse Berenice deixou ele aqui ela aqui porque como ele é muito longo você guardar na necessaire pode amassar né em algum lugar ele pode amassar para ficar meio aberto então eu entendo que essa capinha foi feito para você deixar ele sempre alinhado mas o que, que eu faço quando eu quero utilizar um esfumado mais mais contido eu utilizo ele assim Se eu quero um pincel esfumador mais maleável, eu desço Se eu quero usar ele todo para fazer um esfumado mais longo Eu abaixo a capinha dele todo e uso ele bem longo Para ele fazer um esfumado bem longo Então assim, não sei se foi para isso que a Quindisi Berenice deixou essa capinha Creio eu que não Mas eu utilizo e ela não sai daqui eu faço essa regulagem do jeito que eu quero. Esse pincel está em, está, está em falta, ele está disponível no site da Quem Berenice. Eu não sei se vocês têm como encontrar ele na loja, mas ele deve estar em torno aí de uns 20 reais. Eu tenho esse pincel, já deve ter mais ou menos uns dois anos. É, uns dois anos mais ou menos. Eu estava em busca de um pincel para esfumar chanfrado. Por quê? Porque tem côncavo que são mais alongados então eu ganho tempo na hora que eu entro com esse pincel então eu escolhi esse aqui da BB Box mas assim, eu me encantei por ele né? primeiro porque ele é muito fofo com esse verde água aqui, que é uma graça que eu também acho que ajuda na hora de você estiver com ele lá na necessaire ou com ele lá no porta-pincel você logo de cara já, já sabe qual que você quer mas não é isso, ele, ele é muito gordinho aqui, ele tem bastante cerdas, ele é bem encorpado, então assim, ele é bem macio, não é aquele, aquele pincel que arranha, que é duro, que, que machuca, principalmente quando você vai esfumar, porque você tem que ficar ali no mesmo local, então pode incomodar a pessoa e tal, então eu acho que assim, esse pincel me encantou pela quantidade de cerdas, e não é só ele, eu vi que vários outros pincéis da Nebuli Box tem esse perfil, né? Tem essa, essa qualidade que eu, eu acho que é Então ele é muito fofo, com cerdas sintéticas e o preço atual dele hoje está R$ 22,90 Então é isso, gente, esses são os meus pincéis preferidos e prediletos Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho da marca, um pouquinho de cada um. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui, aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E se inscreva no canal do Mulher Mais de 40. Se ficou alguma dúvida com relação aos pincéis do que eu falei, é só você colocar, fazer a pergunta lá nos, aqui embaixo, nos comentários, que eu respondo para você. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!